We lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Para, para, só um minuto, olha só, como eu não perco tempo, eu quero trazer a informação mais rápido possível para vocês. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou colocar aqui a canção Perfect na íntegra, que rolou ontem no show de Curitiba. Olha só, é isso mesmo, o show rolou ontem e eu já tenho imagens aqui para vocês, A canção Perfect, que vocês vão aprender a cantar agora, beleza? Então fica comigo até o final e vamos para o vídeo. What's up learners! Junior Silveira here, once again, this is Cante Direito! Esse é o quadro onde você aprende a cantar direito o refrão core das suas bandas favoritas, as suas das músicas das suas bandas favoritas, dos cantores favoritos, whatever! Muita gente me pergunta, Junior, por que você não faz a música inteira, por que você não faz a música inteira? Que é o seguinte, se eu fizer essa música inteira, o vídeo ia demorar tipo 3 horas, e não é esse o objetivo, ninguém aqui assistindo, não é verdade? Então eu faço as canções inteiras no meu curso de inglês fechado, do curso de inglês junior Civeira. Então se você quer ouvir as canções todas elas inteiras, ou, tipo um cante direito gigante, é só você entrar no meu curso fechado e estudar comigo lá, que aí você vai ouvir, beleza? Propaganda indiretamente feita, agora vamos lá. O nome da canção de hoje da Song é Perfect. Perfect, da banda Simple Play. E atenção que não é PERFECT, é PERFECT, ok? Muita gente fala errado, né? mas é PER, PERFECT, a tônica tá na primeira parte da primeira sílaba, né? PERFECT, SIMPLE PLAN, uma banda muito louca, boa pra caramba, eu recomendo que você ouça SIMPLE PLAN, you're not going to regret, great band. Então vamos lá, o refrão dessa música é bem tranquilo, bem simples, já começa com uma abreviação de BECAUSE, né? Cause we lost it all, então, cause we lost it all. perceba que lost emendou com it que emendou com all, né, lost it all, o T do lost, o final T, o T final, linkou com it, né, e o it linkou com all, virando um grow, né, lost it all, certo? Tô olhando aqui para baixo porque tem minha colinha, alright? Então, cante aí comigo, cante direito. Because we lost it all Próxima parte Nothing lasts forever Nothing lasts forever Lasts forever Prolonga aí o forever, né? Forever Nothing lasts forever I'm sorry I'm sorry é tranquilo, né? Pelo amor I'm sorry I'm sorry. Só porque é fácil eu vou falar mais vezes. I'm sorry, I'm sorry. Depois. I can't be perfect. I can't be perfect. I can't be, can't be. Ups, é muito sutil. O can't é muito sutil. O T no final, final do can't. É só encostar a língua lá no céu da boca mas não deixa o som sair, tá? I can't be, I can't be. Finge que vai soltar o T, mas você não solta, você só segura. Tipo quando você segura o pum, né? I can't be. Perfect. Now it's just too late. Now it's just too late. It's just, now it's just, now it's just too late. Now it's just too late And we can't go back And we can't... Olha o end como é bem, né? And we can't go back I'm sorry I can't be perfect Essas duas últimas partes é exatamente igual à primeira, né? I'm sorry I can't be perfect This is the chorus Esse é o refrão Bem simples, né? Eu recomendo que você escute essa canção inteira. Vai lá nos sites aí no YouTube, nos sites de letras, né? Escute a canção lendo as letras né? e você tente cantar parte por parte. Pausa, repete, ouça, repita de novo. Você precisa de repetição para aprender a cantar músicas corretamente. Mais uma vez que você pegou o esquema, você pegou o jeito, você canta a música inteira, nem sente. Se diverte também. Aprende inglês e se diverte, né? Então escute várias vezes. E tente cantar, porque assim você consegue destravando destravando né, os músculos aí da sua boca, da sua língua. Você precisa deixar essa parte aqui ó mais mole, né, mais, a musculatura mais relaxada, mais trabalhada para poder pronunciar corretamente, cantar corretamente a canção. Alright. Então já que você catou os esquemas aí do chorus do refrão, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar direito. Perfect. Do Simple Plan junto comigo. Are you ready? Ah, tira todos os vídeos aí da sua casa, as crianças, o celular...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 I oh, don't know. inscreva-se neste canal, ative o belzinho e não se esqueça de me seguir lá em todas as, as minhas redes sociais, ok? Me siga lá no Instagram. So that's it for today, learners. Thank you very much guys for watching. E lembre-se todos vocês. See you around. Bye. It's just too late and we can't go back up sorry I can't be perfect